Fala pessoal, vou mostrar para vocês aqui como que a gente monta no Bling a Danfe Simplificada, tá? A Danfe Simplificada nada mais é do que a nota fiscal, mas do modo simplificado onde você pode imprimir na sua impressora térmica. Com isso você ganha uma agilidade bem grande na sua expedição. Não precisa ficar imprimindo no papel sulfite, depois ter que dobrar, colocar naquele saquinho, né? Você pode imprimir na impressora térmica como etiqueta e colar diretamente no seu pacote, tá? Então, estou com o Bling aqui aberto. Vou ali no menu do lado direito, preferências. Aí eu vou em Sistema, aí eu vou em Etiquetas Customizadas. Dentro do menu Etiquetas Customizadas, eu vou em Nota Fiscal, Modelo de Nota Fiscal. Aí eu vou do lado direito e coloco o tamanho, tá? O tamanho padrão, geralmente, é da Zebra, por exemplo, que é o um modelo que é mais utilizado, é 100 por 150. Aquela que vai na caixinha do... Você pode pôr do Correio, ou Mercado Envio, Coletas... Ou B2W entregas, é esse modelinho, 100 por 150. Aí você vê do lado esquerdo ali em página e coloca a mesma coisa, tá? 100 por 150, que são os milímetros, né? 100 por 150 milímetros. Volta na etiqueta e vai ter ali a etiqueta onde você pode montar ela ali, tá bom? Então você pode ver que já vem algumas coisinhas padrões, como logo, CNPJ, endereço, fone. E você pode mudar essas informações. Do lado esquerdo você pode ver que tem informações como é, total da nota. Número da loja virtual, se caso você tenha sua e-commerce, quantidade de volumes, peso bruto, peso líquido. Aí para baixo, de você pode pôr nome, endereço, é, bairro, CEP, etc. Tem várias opções que você pode incluir ali, tá? E você pode retirar as que estão lá também, tá bom? É, eu vou tirar, por exemplo, logo, é só você arrastar. Você arrasta e ele já exclui, tá bom? Aqui dentro da etiqueta, né, quando você for ajustar, você também tem a opção de aumentar o espaçamento, tá? Então, você clica daí do lado direito, a gente tem um, um, um pontinho, um tracinho, uma flechinha, né? Se você consegue aumentar, é diminuir os campos também, tá? Isso, às vezes, ajuda você a poder montar ali o padrão que você quer. Um outro ponto importante é a chave de acesso, tá? A chave de acesso você tem que colocar, né? Faz parte, né? Do, por causa de, de, das leis e tal, você tem que colocar a chave de acesso. Mas uma coisa importante é que você pode colocar o código de barras. Clica na chave de acesso, do lado direito você muda de texto para código de barras e coloca o padrão do código de barras, que é o C128. Tá legal? Aí você, depois que você montar, quando você estiver montando já, você coloca o nome dela. Então eu vou colocar aqui como DUNF Simples. Na hora que você imprimir, vai aparecer, se for imprimir na verdade, vai aparecer essa opção de DUNF Simples. Vou salvar ela aqui. Aí eu vou abrir para vocês uma que eu tenho pronta, que é a Dump simplificada, tá? Se eu fosse mexer naquela Danf simples, ajustando tudo, ela ficaria mais ou menos assim. Essas informações de uma, de uma padrão que eu tenho aqui. Então você pode ver que eu coloquei ali, ó, é, o logo da empresa, o CNPJ, que na verdade ali sai o CNPJ da, da sua empresa, tá? Telefone, texto, é, ali embaixo você pode ter a chave de acesso, que a gente colocou a chave de acesso porque é importante, e embaixo lá tem o nome do comprador. Tá? Nome, CPF ou CNPJ, tá? Então, outras informações do comprador ali no rodapé, tá? Vou salvar ela aqui, esta aqui já está prontinha, aí para você poder imprimir. Então, você vai lá no padrão do Bling, né? Venda notas fiscais. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou selecionar aqui um cliente, eu vou simular a impressão da etiqueta. Então, clica ali em etiquetas selecionadas e você coloca o um modelo que você criou. Eu vou colocar aqui a uh, dança simplificada para vocês verem como que fica, tá? Essa é aquela que está... Tá prontinha, tá? Ó, ela fica assim, tá, depois de estar pronta. Tá bom? Ó, fica desse, dessa forma, tá? Na etiqueta, quando ela tá pronta, aqui o modelo que eu tô mostrando para vocês, você pode perceber que eu coloquei umas divisões, como se fossem uns tracinhos, né, para melhorar a visualização. Isso, na verdade, os tracinhos não estão prontos lá, tá? Você tem que dar, fazer um, um esqueminha ali. Qual que é o esqueminha? Você vai na etiqueta, quando a gente editando, aí você vai ali do lado esquerdo, e insere o texto genérico, tá? Você coloca o texto genérico ali, tá bom? E aí você vai do lado direito, clica nele, do lado direito e coloca os tracinhos, tá? Esses tracinhos você tem que ir testando, tá? No caso aqui, até ali, foi o que deu para a minha etiqueta. Aí você vai testando e vai imprimindo o teste para ver se ela consegue cobrir lá a barra da divisão inteira e ficar certinho dessa maneira aqui, tá? Com o traço inteiro, tá legal? Voltando para cá. É, vou fechar aqui e mostrar para vocês como ficaria a impressão daquela outra para vocês verem que precisa ir ajustar ela para ela ficar certinha. Aquela outra tá toda bagunçada, tá vendo? Ó, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Tá toda bagunçada. Vou fazer uma alteração para vocês verem lá, porque vocês têm que ir ajustando e testando para acertar o modo que vocês querem. Tá? Então voltando lá, eu vou lá na preferências. Sistema, etiquetas customizadas. E vou mexendo aqui, eu mostrei na fiscal. eu vou mexer nessa daqui, ó. É que eu estava fazendo no comecinho, tá? Que é a Damf simples. Então, vou só mudar um dado, tá? Vou pôr o nome ali para baixo. Ó, o CNPJ tá, eu vou colocar para outro lado, o endereço lá para baixo. Aí eu vou salvar. Porque aí você tem que ir ajustando e testando para chegar ao modelo que você quer exato. Então, vamos lá, Atras fiscais, Vou simular de novo a impressão para você ver que já mudou essa Damf simples. Então você vai lá, etiquetas selecionadas, vou selecionar aqui a Danf Simples, já está aqui selecionada, inclusive, dou um OK. E aí você pode ver ó, que já mudou os dados de lugar. Tá legal? Então você tem que ir ajustando ponto a ponto aí para chegar no modelo que você quer exatamente. Tá bom? Aí é só imprimir, isso vai ser na sua impressora térmica, né? você clica ali em imprimir, coloca a sua impressora, no caso aqui, a que está utilizando aqui é a Zebra, a GC420T, e quando você mandar ela imprimir, ela vai imprimir igual a etiqueta do Coletas, por exemplo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, obrigado.